Me emprestado. Trabalho dois anos, trabalho dois dias na Secretaria de Administração. Aí, nesses dois dias, voltei o barracão. Então o barracão falou, ó, pode ir ficando lá de novo, que eu não consegui arrumar uma outra pessoa de confiança. Só vai ficando lá. E nesse final, então, já tô caminhando para 19 anos. Tá? E então. Desculpa, Hã? Ele disse que é o café mais gostoso que tem aqui, que o senhor olhando sábado e domingo vinha aqui, fechar a porta, tomar a conta dos armários, tomar conta de quem fez bagunça. A gente tem que preservar, às vezes, uma peça, uma cadeira, às vezes está a vez parando, que é quebrando, eu ia organizando para guardar e também não deixava sair. Uma pessoa queria apanhar, então eu falei, não, tem uma parte do patrimônio, que eu tenho que segurar isso aí, é para onde vai. Né? E então a verdade, é <risos> porque a gente não pode deixar sair assim para outra parte fora do patrimônio então tem que preservar ali procurar um jeito de segurar né para não deixar sair assim para fora e então e o carinho que eu recebo de todo também né? dentro de, lado do setor do trabalho é o que eu posso agradecer eu agradeço muito obrigado pelo carinho que todos têm por mim. Muito bom. Desculpa, eu não pai. Tem <risos> aqui uma lembrancinha. Tá bom. Obrigado. Bom, aqui, ó. O senhor também. Olhar, hum. ver. Junto com seus netos, sua família. Ah, tá bom, muito obrigado. Por esse servidor tão dedicado que é seu Heleno. Eu tenho 13 anos e sou servidora. Conheci seu Heleno quando eu entrei no serviço público, ele já se encontrava. E desde então a gente tem tido a oportunidade e o privilégio de conhecer e conviver com uma pessoa maravilhosa, como a secretária falou uma pessoa que é compromissada com o trabalho, uma pessoa de respeito, que já tem uma vivência. Que já tem, assim, já, a gente já vê na sua face, né, a responsabilidade e compromisso de uma caminhada de trabalho que não começou ontem, mas uma dedicação e um carinho com o trabalho, uma dedicação. Se ele vê um papelzinho, ele vai lá, mesmo com sua saúde muitas das vezes debilitada, ele estava no trono. o senhor está fazendo o que aqui, senhor Helena? O senhor vai fazer uma cirurgia? Não, eu vim aqui, eu vim ver, porque eu tenho que cuidar. Dona Regina, olha, queriam tirar uma cadeira. Mas eu falei, não, tem que passar pelo patrimônio primeiro. E eles largavam o que estava fazendo, ia lá no patrimônio comunicar que tinha uma cadeira para ser transferida para outro lugar ou que tinha quebrado. Tem o um parafuso que dá para a gente consertar? Eu posso consertar? E é esse olhar de agente patrimonial que a gente precisa como um todo. Não só do seu Heleno, mas de todos, porque somos todos servidores, como foi falado. Então eu agradeço a seu Heleno e que seu Heleno possa verdadeiramente permanecer conosco por muitos e muitos dias ainda. A minha vontade tá bom? é bom?